Olá, meus amores, como estão? Tudo bem com vocês? <risos> <risos> só, só os fortes sabem do que eu estou falando, tá? Isso é o quê? Da, da Wind Geek? É. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre as cervejas aqui de Panamá. Eu vou dar a minha opinião sobre elas, e a Verônica vai dar a opinião dela sobre ela. O que carece, cara? A gente nem começou, a estar... como se não gostasse de cerveja, né? A gente tem aquele hábito de falar que no Brasil a cerveja boa é a cerveja de escola, é Antártica, alguns gostam da Brahma. Só que eu, por exemplo, vou dizer por mim, né? Eu tive hepatite B e C, e eu não posso tomar qualquer cerveja. B, C, D, E, E, G. É, eu tive hepatite alfabeto, né? Então, e tô vivo, tá, gente? Tô vivo. É Zé Meningite. E eu também tô bem, tá, gente? Os tá. fortes entendem. Então <risos> sou fraco. Ah, fala sério. Eu também tô bem, os fortes... Eu também tô bem, meu amor. O hepatite pega por como? Ah, sim. É, a minha hepatite já tem uma particularidade. Ela não passa pra ninguém. Não entendo isso, né? Minha ex-esposa não teve, minha esposa atual não tem. Ela não passa pra ninguém. É, é uma coisa só pra mim mesmo. Mas o que acontece? Aí, quando eu cheguei aqui, lá no Brasil, por exemplo, né? Antes de vir para cá, eu tomava, sei lá, três, quatro latinhas de Skol. Sim. Tava botando os borros para fora. A única ali que eu tomava, que descia mais ou menos, era a Antártica Sub-Zero, né? Inclusive, é, lembrando da Antártica Sub-Zero, lembrei de um grande amigo meu, que é o Assunção, um fuzileiro naval. E falando também de fuzileiros navais, já que estamos falando aqui de cerveja. Sérgio? Sérgio, lá de Iguaba? Beleza, meu brother? Oh, é. Sérgio, Márcia, <risos> Sérgio Litel, ó, Leandro, eu assisto, ele também é fuzileiro, velha guarda, eu assisto seus vídeos, manda um salve pra galera aí. Então eu lembrei do meu amigo Assunção, porque sempre quando a gente ia lá nos nossos encontros de fuzileiro, ele fazia questão de comprar separado as minhas latinhas de Antártica Sub-Zero, que era do time, do time Light, que é o daqui, né, esse aqui é o time, time forte, esse aqui é o time Light, né. Separei aqui, ela toma esse daqui, eu tomo esse daqui. Aí, se bem que essa aqui, essa aqui também é do Light é também. É Essa também é, aqui é, que tá, ice, a, é o Ice é. escuro. Então, esse meu amigo são sempre separava as latinhas entre sub-Zero. E lembrei do Sérgio também, porque a gente já passou ali noites e mais noites tomando. Itaipava? Não, era. Por aí, nem lembro. Era. Sintra, sei lá. Eu não sei. Sérgio, bota aí no comentário, já que você assiste. É. Márcia! Tá vendo, ó? Mandou só salve pra Sérgio, Eu mandei mando pra, pra Márcia, Márcia também. Sérgio, não, eu tô falando Márcia, eu, tô falando Márcia, eu. Tô falando Márcia, você eu. manda mais exclusivo que você é do, do, do clube da Luluzinha. Eu e o Sérgio são o, o clube do clube do, do, do Bolinha. Não só Márcia, né, galera? Todo mundo aí que assiste aí. Todo mundo que é inscrito na Minha Vida em Panamá, né? Lorena, Mônica, Wellington, todo mundo aí chegando junto aí. Bacana, Lisa, gente. Lisa, aquele é rapaz verdade. O, que sempre me cobra do O fusilheiro. William também o às William. vezes comenta. A rapaziada que acompanha a gente é, aí. É, todo mundo, tá, gente? É claro que são vários nomes. São o quê? São 473 inscritos. Ah, falar em 473 inscritos, eu tava comentando com o Leandro que assim que completar 500, eu vou fazer o quê, Leandro? Um bolo. Um bolo, gente. Para comemorar. Para comemorar vocês aí. Ah, vamos ver, né? Eu também não sou isso tudo. Mas ela faz. Dá, dá uns pulos dela aqui. É, é só o marido liberar, é só o marido patrocinar que eu faço. Eu é sobrar, né? Porque aqui tá, tá meio estritinho. Mas eu vou né? fazer assim, gente, 500 inscritos Ó, oh, não tô fazendo igual em outros youtubers não, tá? Quanto, quanto, quanto, quanto é inscrito? Quantos inscritos? Não, não é inscrito não. <risos> Quantos é, likes? Quantos... Se, esse, se esse vídeo bater, ó, se esse vídeo bater aqui mil, mil likes, likes, eu faço um bolo. Brincadeira, gente, mas ó, 500 inscritos, eu vou fazer um bolo aí pra, pra vocês aí, pra vocês. Então, o que acontece? Aí, lá a gente tem essa mania de, eu, eu tinha esse hábito de tomar cerveja no Brasil, só que cerveja do Brasil... De certa forma ela é muito forte, tirando ali a Sintra que eu tomava, aquela outra também que era uma vermelhinha que eu comecei a tomar, que eu esqueci o nome agora. É Brahma sub-Zero. Não, Brahma não, pelo amor de Deus, Brahma e Mata. Mas você tomou Brahma? Eu tomava uma Brahma, era uma Brahma que não era Brahma, era uma sem álcool, mas era da brama mas não era o nome Brahma, lembro. que era muito boa. Eu não lembro porque eu sou, ou é 880 eu era é escola ou era é Antártica é. só. Eu tomava uma brama também sub-zero. sub-zero, não, uma brama sem álcool, Isso. só que não era da. Era uma, Mas era vermelhinha. Era uma marca da Brama, era uma, uma garrafinha assim, só que não era brama e era sem álcool. Ah, ah não, pensei que você estava falando da que Tiago me liber. deu. Acho que é a Liber, não sei. Não é que Tiago Thiago me ficou me oferecendo, não, né? Não, não, essa Thiago, que é a minha. Tiago, Elis, Roberta, Adriano, Carolzinha! Aí, Thiago, Pô, será que o Thiago é vai ver o nosso vídeo? Ah, Thiago nasceu. O Thiago é patrão, patrão de vídeo. Agora, é, Adriano, Roberta, pode ver também, né? Verdade. Seu Marcos, será que seu Marcos viu também nosso vídeo? Ah, não sei, será? Seu Marcos, Seu Marcos, Marcos se você ver nosso vídeo, deixa um, um joinha pra nós aí embaixo. <risos> gente, ó, a gente tá falando esses nomes porque são pessoas que a gente se reunia pra tomar cerveja, né, Leandro? Sim, são os cervejeiros de plantão. São os cervejeiros, então não tem como ver cerveja e não lembrar da nossa época lá. Exatamente. Se você tomou cerveja com a gente aí, bota aí nos comentários também que depois no próximo dá um alô pra ah, você. Ah, impossível a gente esquecer com quem a gente tomou cerveja. Não, mas aí a gente não sabe se assiste. Minha irmã, eu nem falo, né? Minha irmã nem fala porque ali é o depósito. Mas ela, <risos> ela, ela vê nossos vídeos? Quando eu mando pra ela, assiste. Eu mando pelo o ah, zap pra ela. Ah, tá. Então, pessoal, o que acontece? Quando eu cheguei aqui, a primeira cerveja que eu experimentei foi essa aqui. Pelo nome, né? Soberana, tal. A igreja, o pessoal podia falar assim, ah, que você não experimentou logo a Panamá de cara, né? Claro, depois eu experimentei a Panamá. Porque o que, é que eu fazia? Eu, eu, como fiquei aqui os 10 dias, logo inicial, eu fiquei lá no hotel, lá no, no centro Paramar, Panamá. E eu, na hora noite, né, eu comprava ali um, uns platanitos, como é que é? Platanitos, né? Aquela, aquelas bana, bananinhas fritas? Platanitos. Então, eu comprava lá uns pacotinhos de platanitos fritos, né? Que é banana frita, tipo assim, é uma é batata tipo uma frita. É, é tipo uma. É. é, tipo uma rufa, só que... Só que é banana. Isso, a bananinha fininha, fritinha, com um salzinho. Aí eu comprava ela e comprava assim, as cervejas diferentes para tomar. Essas daqui não são todas as marcas que tem aqui em Panamá. Eu acho que deve ter mais alguma. Principalmente as assim, que são artesanais. Mas essa daqui são as que eu me lembro. É essa. Aqui, tipo assim, eu coloquei aqui as que são produzidas em Panamá. Eu não sei se a Miller é produzida aqui em Panamá. Tem outras aqui também? Vou mostrar para vocês aqui. A gente já tomou... Mas... Só que não são panameias. É, gente, não, não, não são panameias, né? Gente, mas tem uma que, olha, eu sou fascinada. Sempre quando eu vou no Cairron, o Leandro já se enforca, que é essa aqui, ó. ó. La Socarada. Essa aí foi a, a cerveja campeã mundial, é da essa Espanha. Aqui, essa aqui é um espetáculo. Eu até coloquei no meu Face, Leandro, não sei se você se lembra, porque Leandro é meio esquecido, gente. Um, um post bem assim. Bota o, ti, bota o time dos tomar, estrangeiros aqui. Tomar cerveja artesanal não é chique, é questão de bom gosto. É. <risos> então, o que acontece? Eu gosto de, de fazer uma coleção, né? deixa eu botar aqui, o, que essa câmera, estou usando aquela câmera 360, só que agora estou usando ela como... Modo 180. É, modo 180, que aí fica uma imagem melhor, não fica, ela não precisa esticar para poder aparecer. Aí eu boto aqui para poder ver como é que está a situação. É. Essa aqui, ela não é cerveja Panamê. Não, vamos falar só das Panamê, Rapidinho, né? deixa eu só mostrar vocês, tá? O que a gente vê isso aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo. É, porque a câmera tá ali e é. ela não tem como... Aí a gente fica monitorando daqui. Pra poder mostrar aqui direitinho. Isso. Então, essa aqui é uma cerveja premia... premiada mundialmente. Ó, cerveja é. artesanal premium, tá vendo? Premium. Vocês podem ver aqui, ó. Tá certinho? Olha lá, socarada. Aí, Araújo, você que gosta de cerveja artesanal, essa aqui não sei se é essa artesanal. Cerveja essa cerveja é tudo. Claro Ela... que é artesanal, meu amor. Artesanal? Ela é uma cerveja gastronômica. É, é... Ah, é. Ela é feita com... Romero e mel. Com mel e... Romero, o que, que significa romero? Não é romano? Não. Ai, gente. Eu sei, Sando, que você tá assistindo o vídeo. Você tá falando, <risos> é isso, é isso, eu sei. Mas deixa eu lembrar. É mel e... Não sei. Não é, gente. Esqueci o que é romero. Mas é tipo um, um tempero. Alec... Alecrim, não, não é não. Depois eu vejo que Depois é Depois ver, né? é, é, a gente aí. vai no próximo vídeo e pode falar. Isso. Temos também a nossa famosa coroninha, né? Que ela é mexicana, ela não é panamenha, mas é uma, uma benção de Deus, muito boa. Tem essa aqui que foi um presente de um amigo muito caro, né Sandro? essa aqui é alemã oh, mas espera aí para mim você ia falar do gosto também como é que é porque a gente a gente deu não. tanta ênfase na essa aqui essa aqui é... ah, ah, o gosto dela. Sim. fala da tá sua carada com o gosto não ela é ela é meia docicada eu gostei muito ela é uma cor forte inclusive eu vou colocar a foto dela aí que eu como eu fui no no Cairon, eu costumo tomar ela mas é muito difícil tá gente porque essa bichinha aí custa 8 dólares uma garrafinha dessa. Então é por isso que Mas eu falo aí. que quando eu for, dou uma facada no Leandro. Vale a pena tomar uma, né? É. Só uma. que... Já tomamos <risos> duas. <risos> Pois já é. mundo. Aí, ou seja, como é caro, a gente guarda duas garrafas. É, e com, tô... a tampa, e com a tampa também. Aí, é. Leandro fala assim, filha, qual cerveja que você quer? Quando a gente vai no Cairron. Aí, eu falo assim, ah, eu quero essa. Aí, Leandro fala, pô, já que você comprou essa de 8 dólares, eu vou na Corona mesmo. É porque aqui é assim, se ela gasta 8 dólares com essa, eu tenho o direito de comprar a, o mesmo valor também. de cerveja de uma outra marca, ou então ela. Então, eu pego essa aqui, que sei pois lá, é 1 um dólar, e compro 8 dessas aqui, né? Que é do meu time, o time light. Mas aí, como, como o Leandro demora tanto a beber, eu acabo terminando a minha e vou degustando a dele também, assim como você viu em alguns vídeos aí. Eu demoro? Você que demora degustando, cara. Eu tomo tô, tô igual draga. Ah, é? Essas daqui tomo igual draga. Ah, um aí, escutei. essa aqui é uma inglesa, que eu também comprei lá no... no não, essa aqui eu comprei no mercado. Você ah, viu, foi, foi no mercado foi junto com aquela ali, ó. Isso, junto com essa aqui. você falou assim, não. escolhe uma pra você. Essa aqui foi. não foi presente, ah, essa aqui foi. Não, meu amor. Ah, essa aqui... aqui não foi presente do Sandro, não. Não, claro que não. O presente do Sandro foi... Foi qual? Ah, que... foi que eu joguei fora. Ah, é que é. eu não tava colecionando ainda, ela jogou a garrafa fora. É verdade, fora. aí Leandro falou, você jogou aquela garrafa fora, eu falei, joguei, eu não sabia. Essa aqui é, é alemã, forte toda a vida, né? É. Ras... É uma cerveja rascante, braba pra caramba. Horrible. Não então, gostei. Eu só comprei por causa da garrafinha, porque é bonitinha. Essa também, na né, inglesa, também é muito também forte. no mercado. Mas o é engraçado é que essas, essas cerveja alemã e, e inglesa, quando ela tá quente, ela tem um sabor diferente mais aceitável, mais, mais é isso, tolerante. É isso que eu ia falar, porque às vezes eu tenho algumas teorias, né? Porque, vamos supor, a corona, se você pegar a corona e tomar... Se você estiver comendo algo apimentado e você tomar a corona... É... Em, é, você não vai notar a diferença A Corona vai continuar com o sabor dela É diferente de você tomar uma escola ou uma Antártica E comer alguma coisa apimentada e tomar Vocês sabem que é horrível, horrível. Agora, você tomando Comendo algo apimentado e tomando a Corona Gente, o sabor dela não altera em nada E as cervejas alemãs Eu reparei que, sei lá Cada país tem sua Tem, sua, tem seus costumes Então eu virei o e falei assim Cara, eu acho que essas cervejas alemãs Elas se tomam quente só pode, porque eu não gosto delas geladas, elas amargam. E aí eu deixei sei. esquentar um pouco, tomei e realmente tem um gosto mais tolerante, né? Tá vendo? Ó, visão. e vocês viram aquele vídeo meu a respeito de lata com garrafa, tá vendo? As minhas teorias funcionam. Falando acho. em lata, olha o que a gente ganhou aqui no mercado. Uma, um baldinho da Corona. Hum. Essa cerveja aqui, né? Você tinha que comprar... Você tinha dois... Que... Dois engradados com seis, né? Eu tinha comprado um, um de seis, um packzinho com seis. Aí tava lá, eu olhei o baldinho lá. Vem cá, o que, que tem que no meu, meu portunhol, né? O que, que tem que fazer pra poder. Que Nós aqui somos fãs de Corona. A gente toma essas aqui assim, mas se a gente tivesse que escolher, escolheria Corona 100%. Aí patrocina a gente Corona. Ele é aí, de cachorro, gente. Eu... Aí patrocina a gente Corona. Ah, a patrocina corona... a gente Corona em português. Aí... Como se é habla. Patrocina a gente corona em espanhol. Los nos corona. <risos> Los patrocinenos. <risos> não, e, e os espanhóis aqui devem pensar assim, meu Deus do céu, o que, que eles tão, acham que estão falando? Mas aí, ou seja, aqui é tempo integral. Então quando a gente olhou lá, pô, ah, tem que comprar duas para levar o balde, não é problema. Você é para levar o balde, são duas, a gente compra duas com balde. A gente faz sacrifício, né? Faz sacrifício. <risos> Mas eu vou voltar a falar aqui das cervejas nacionais é, mesmo. Para, para é, né? vamos, vamos começar aqui pelas lightzinhas. Que ah. aqui, como você vê, light... Que é o, né? é, é, o, é o time Leandro. É o time Leandro. O time Leandro Cerveja Acho que eu posso tomar. Essa aqui, por exemplo, eu aprendi a tomar lá na casa da Gilene com, com. A Gilene e o como não, não esqueci o nome. Jacinto. Já Jacinto. A Gilene e o Jacinto me, fiz, me, me fizeram me ensinar a tomar essa cerveja. Agora, conforme a gente tá falando, time Leandro, lindo, o que, que seus amigos fuzileiros devem estar pensando? Pô, Leandro, time light, cara. Não, mas eles sabem que eu sou todo, todo bichado. Vai, Lá pô, eles prociga, entendiam, porque quando, quando eles metiam a mão na minha lata, oh, oh, oh, essa lata tá não, essa tá aí do Leandro, essa é minha aí, tira a mão. Então já sabe, já que eu olhava lá, e também a gente tem um preconceito, né, com Antártica normal, Sub-Zero, ah, Sub-Zero não. Então a minha ah, Sub-Zero ficava é. lá no, no freezer quietinha e só eu que pegava mesmo, porque eu era Vai, o único prociga. fresco. Então, Conheceu que o Girlene já tinha, É, né? essa aqui eu conheci na casa deles lá, tomando lá. Olha, eu tomei, sei lá, essa aqui tem... Duzentos e quantos não, ml? 290 e poucos ml. Não é, tem algum lugar aqui. Tem 285 ml. Hum. Tá aqui, quietinha aqui. Ela tem 3,5 de teu alcoólico. Mas ela. Você toma ela, cara, é como se fosse água. Tu vai embora. Agora. Ah? Deixa eu explicar. É, qualquer uma aqui, é, tirando a Panamá, que depois eu vou falar do meu time aqui. Essas cervejas aqui panamê, as, as lights, ela se toma como água, porque a Girlene tinha me explicado. Verônica, como aqui é muito quente, então eles têm que se hidratar de alguma forma. Sem ficar então, bêbado. Né? É, sem ficar bêbado. Então, essas cervejas lights, assim que eles consomem muito. Aqui assim, as lights, é por causa justamente por causa disso para eles se hidratarem bastante e não ficarem chapados. Assim. E realmente você toma como se fosse água. Eu tomo, é. eu compro às vezes aqui um, mas você até viu aí algumas vezes em vídeos aí que eu mostro uma, uma caixinha de isopor. Eu compro um packzinho dessa aqui ou dessa aqui também que eu vou falar daqui a pouco. Eu compro um packzinho aqui com 24 pô vai assim brincando. num, num dia vai 24 fácil você nem sente tomar, e ela é saborosinha, ela é parecida um pouco com a Sintra, só que não, tão, não com aquele amargo, não tem tanto amargo, ela é mais, ela é mais assim, como se fosse uma água com gosto de cevada, entendeu? Então, para mim, que tem um problema de fígado, né que eu tive meu fígado abatido por causa de says, hepatite alfabeto, é uma coisa mais light, essa Ice Balboa vai no mesmo ritmo, essa aqui é a que mais se parece com a Antártica Sub-Zero, essa aqui, essa aqui foi a primeira que eu tomei, Balboa Ice. Se eu não me engano, eu acho que deve ter, acho não, tenho certeza. Tem a Balboa Comum, só que eu não tenho na minha coleção ainda, eu vou ter que comprar ela depois. Tem a Balboa Comum e tem a Balboa Ice, que é mais, é como se fossem essas Lights aqui, né? Essa aqui é novidade aqui em Panamá, que é a Soberana Ultra Light. Por que, que eu digo que é novidade? Porque só tinha essa Soberana aqui, que é do time Verônica, que eu também gosto muito dela. Tem até uma escrita aqui atrás aqui, é Tênis Derecho a Pedir Outra. Ah, que Será é. que é isso, cara? Vocês estão vendo aqui no rótulo atrás, ó? É, essa aqui não tem isso não, no rótulo ó. não, ó. Tens tá. direito a pedir outra. Será que tem essa promoção? Nossa, gente... que legal. Não, não tinha visto lá porque geralmente a gente compra e traz pra casa. Estranho, né? Depois vou verificar se isso aqui é alguma promoção aí. Porque, pô, vamos começar a... A, a, a, usar a, a entrar no meu time Confessa, confessa olhando assim, Confessa, qualquer... vai, confessa pra eles aí Você vai começar a entrar no meu time Não, não porque eu não posso Ah, então você, eu não, tomo... tem... então oh, você não, não vai ter direito a. Essa paramá aqui, que é a Lager Langer, Langer. Langer. Langer, Langer sei lá como é que fala Essa aqui eu tomo quatro Tá me derrubando já Mas então essas aqui são sabores parecidos Essa aqui Ou seja, tudo de de água essa, essa aqui são todos sabores parecidinhos assim Bem light, você pode tomar, pô numa boa, é, é, é, é como se fosse água mesmo, né? Você pode tomar, é um sabor gostoso. Ou seja, é sem graça. Eu gostei, eu gosto dela, mas essa aqui é do meu time, né? O time, o time verão é que é de lá. Agora, em termos de preço, se você for comprar no mercado, essa daqui, por exemplo, tá hoje 55, 55 centavos. Pera a a garrafinha, 55 centavos de dólar. Uma garrafinha dessa, dessa aqui. Essa aqui, como 55, que é? 55, é, 55, mas Não, agora. Essa aqui Não. no China, 55. É. Gelada agora... aqui no Chino. No mercado, acho que tá certo. Claro 50 que centavos. lata é bem mais barato. Como a balboa, por exemplo, a lata, a balboa lata, ela custa o quê? 49 centavos, né? Lembra que eu comprava para você? Lá em Penômeda. Hum, agora faz tempo, agora tá 54. Sim, por aí, é. Claro. Quando a gente veio, ela tava assim, 49 centavos. Hoje quem tá barato aqui é a a Mistel, a Mistel que tá ah, é, 45, 45 centavos. Eu até esqueci de comprar, né? A lata, a lata de 300 e... Mas era no, no Super 99, a gente não foi no Super. É 90 bem longe, é mais longe. Então, essa daqui, a faixa de preço dessa daqui, dessa aqui, não, essa aqui deve estar tá na faixa de uns 60 centavos, 55 centavos no no, no Super aqui de no Super quente. Essas daqui super aqui quente? no é no Super. Comprando ah, tá. quente no ah, super. Ah, tá, no super quente, ué. Super quente é o novo mercado que eu tô lançando <risos> é aqui um agora para Panamá. É o mercado, Leandro. Super quentinho. Deixa eu aceitar aqui. Então, essa é a faixa de preço. De, vai de 55, de 50 centavos. Comprando lá no supermercado, comprando no quente. Super. Vai de 45 centavos a 65 centavos aqui. Isso aqui é pra quem não gosta de cerveja pesada. Cerveja forte. Agora tem as artesanais e... Essas duas aqui que representam as cervejas fortes que é com a Dona Veroca. Hum, vamos lá, vamos apresentar a cerveja. Essas duas cervejas aqui, conforme o Leandro já falou, essas são as fortes. Essas aqui são artesanais também, Sim, né, Leandro? São e da... compramos no Cairron. É, essa aqui o Sandro gosta muito. Quem vier aqui no Cairron pode tomar a cerveja da, da marca clandestina e aquela ali que é Larana Dourada. Agora deixe-me falar para vocês, tá? Essa Larana Dourada, não gostei dela. Não gostei porque ela tem um gosto de café gelado sem açúcar. Ah, e com álcool, claro. Não gostei. Eu até a vira passou, falei, horrível. É, mas para quem tem um paladar desse tipo, né? Porque é. Elas são artesanais. Então, para quem gosta de artesanal, é um outro é. tipo de paladar. A gente então, tá com se... o nosso paladar é paladar de pobre. Então é, é, é pé de cachorro, cervejazinha assim, entendeu? Ou seja, é. Aí, então, eu não gostei. Então comprar de novo. Aí eu já falei com o Leandro, cerveja artesanal aqui eu não tomo. Por mais que quando o a gente vai no Cairron, ah, essa artesanal é nova. Eu, gente, eu não quero arriscar. Me dá a laçocarada que fica, eu fico feliz. Eu tomo pra poder fazer aqui. Colecionar as garrafinhas das cervejas panamengas. É, assim, mas agora eu não tomo a marca já, porque eu não, não preciso. Não, mas isso aqui é um tipo. Tem a, a Nômada, tem, nômada... Outros, tem outros sabores da marca clandestina e outros sabores da marca larena Que lá no Cairron tem todos isso. os É verdade, Ih, lá tem bastante cervejas artesanais. E essa... Inclusive, a Laçocarada também, tá? Que É, Essa é, aqui, essa aqui não, essa é aí... um espetáculo, é. não tem o que se falar. É muito boa. Você eu essa... pudesse tomar todo dia. Essa nômada também aqui, é... eu também não gostei. Que é amarga, achei muito amarga. E é, e é cerveja escura. E tá numa escura. faixa de 4 reais, essa daqui, lá no Sandro. 4 eu não sei... dólares. 4 reais. 4 dólares lá no, lá no... no Cairrão do e Sandro. E eu que tenho mãe de pop, tá gente? Ele continua no real. Agora, essa panamá aqui, conforme vocês assistiram no vídeo com o Cristiano aqui, eu tomei ela porque o Cristiano trouxe, porque também pra mim comprar eu não compro, porque foi como eu falei com vocês. Eu não sou de trocar o certo pelo duvidoso. Então, se eu já tô tomando uma, eu não arrisco nem outra. Então, conforme eu só compro Corona, Corona, Corona, Corona, Corona, que vocês viam, aí... Detalhe, quero... ela não gostava de Corona. Não. Não gostava, achava que era gosto Não gostava de lá, lembra? É... É outro sabor, porque é uma cerveja mexicana, entendeu? Essa aqui é uma cerveja mexicana. E lá no México, eles tomam, eles comem só coisa apimentada. É verdade. E aí, essa cerveja é feita para isso. Por isso que depois que ela tomou, ela também gosta de pimenta, eu falei, eu cheguei no Brasil, eu falei para ela, ó, toma a Corona agora, como, comendo alguma coisa apimentada. Ela tomou e se apaixonou. Mas nem que eu sempre como, tomo corona comendo alguma coisa apimentada. Não. Porque aqui, lá no Brasil, eu nem chegava perto de corona, né? Porque eu achava muito amarga, horrível, não sei o quê. que ser é um aqui... sabor diferente mesmo. Né? Deve ser, deve ser, por causa da água. Eu, eu, eu, é. eu, eu acho que não é. Eu não acho que não é, porque veio no mesmo lugar. Não, não eu não acredito eu nisso, não. Eu acho que foi a diferença da, da, do sabor com a pimenta, que depois ela sentiu o sabor e gostou da coisa. Mas, ó, se tiver alguém aí assistindo esse vídeo que fabrica corona, vocês podem... <risos> Pode escrever aí no comentário. E patrocinar a gente também, tá? Então. É, aí, como eu estava dizendo vocês, aí essa aqui eu conheci pelo Cristiano, que ele veio aqui e trouxe e tal, essas coisas eu tomei. Gente, eu tomei duas dessa, minha cabeça ficou latejando. Então, ela mas é boa, gostou. ela é forte. Gostei, mas como eu gosto de ficar tomando, tomando, tomando, essa aqui, na segunda, já me deixa com dor de cabeça. Mas ela é, é forte. Essa é forte. Essa aqui lembra a um mim pouco a brama. Essa aqui lembra mais um por sabor da Brama. Então, mas eu tomo também, mas quando for. Uma só agora, essa soberana aqui que eu também tomo muito, a, a Atlas essa eu, é, a minha é que também a gente conheceu na casa de Lene. E essa garrafa, porque o Leandro ele tem mania de comprar muito lata, lata, lata, lata. E eu não sou é, fã de é nenhuma barata, dessas cervejas de lata, é mais barata e bem ah, mais. Mas se eu comprar uma soberana lata para você, não, gente, eu não vou tomar. Então vocês comprem. É por isso que o Sandro e Mona fala que eu sou fresca. <risos> E algumas pessoas que me conhecem... Ela não é, e fresca, é fresca, ela tem um paladar aguçado. Apurado, aí, tá vendo? Então, aguçado aí, e apurado. essa soberana aqui também, eu tomava, conforme, eu, quando eu cheguei aqui, eu tomava lata, porque o meu digníssimo aqui só comprava lata. Aí, Gislene foi e falou, Verônica, você já experimentou a garrafa? Aí, eu, tá aí, eu vou experimentar a garrafa. Aí, ah, a lata era 40 dólares. 40 dólares, ou oh, 40 centavos. A garrafa era 55, meu marido falava, não, não vai comprar 55. É, pela lógica, né? Se você compra uma cerveja de 3... 285 ml Aí, por 55 centavos e uma lata com 330 ml por 40, 40 centavos, 45 centavos, é óbvio que eu quero tomar mais cerveja, então mas eu vou comprar latinha. Mas centavos. Mas eu vou Aí. comprar mais. Pois é. Aí eu falava assim, agora eu quero soberana garrafa. Você fica com as suas latas, eu fico a minha garrafa. Aí eu passei a tomar. Eu também gosto da Atlas que eu também tomava lá. Só que atlas eu só tomo quando eu vou na casa das pessoas, que eles tomam atlas, então eu tomo atlas. Agora, pra mim, só essas aqui mesmo. De preferência, essa aqui, soberana. Essas aqui só foi experimento mesmo. Valor é praticamente a mesma coisa, né? Mesma coisa. Essa aqui também custa aí na faixa de 50, 50 65 centavos, essas duas é. aqui. E essa daqui, eu só sei o valor no, que você no falou Sandro, lá, né lá no, no Cairon que tá 4 dólares lá. Mas, para quem tem o um paladar para esse tipo de cerveja. Ah, caso também, a gente tem que falar, caso o Caio Ron também queira patrocinar a gente. Ó, fica a tia, Eu acho que não vai patrocinar, porque Por o Caio Ron já porque patrocina. Porque você tá falando português. É porque o Caio Ron já patrocina um outro canal aí chamado Família Trapo. Ah, mentira. Patrocina. Certo. Conseguiram, rapaz? Conseguiram o patrocínio dele. Conseguiram. São bons, Cara, os caras que são interessante. bons. Interessante, mas vamos lá. Os caras são bons. Então é isso, pessoal. Só queríamos passar para vocês essa Leo. diferencinha aqui de. de... Cerveja, né? Porque a primeira coisa que os biriteiro de plantão me pergunta é como é que é a cerveja por aqui que pareça, gente. Tem muita gente que pergunta Não, assim, tá certo, como poxa. é que é o clima de uma. como é que são as cervejas daí. É. Então tá aí a nossa opinião e no mais pessoal é quando vocês vierem para cá é experimentar. Você, eu já, eu é. vi no escuro tive que pegar uma por uma. Você já tem o nosso vídeo aqui. Tem o time das Forte. E tem o time da, da Light, Light, né? Que já sabe como é que é. Sintra, é... é qual é a outra? as Sub-Zero suas. A é, é Sub-Zero sua. sub da vida lá no Brasil. É. Falou, pessoal. Um abraço aí e até o próximo vídeo.